Olá galerinha, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo. Então galera, eu não passei vídeo no canal porque eu tava tentando arrumar meu Minecraft, mas não consegui. Mas está bem. Eu estou aqui fazer mais novamente uma pesquisa de web. Vamos continuar nosso rablete né? Para ficar bem legal, né galera? Muito deixar para vocês bem legal meu canal eu sei que tem poucos inscritos mas eu acabei de começar é... também sábado ou domingo segundo não sei ainda eu vou fazer vídeo de T53 galera para vocês uma série T53 tá vamos lá beleza eu vou passar o vídeo só para só para Entrar no meu rablete novamente E... Olá galerinha, voltamos Então, galera Eu tive que criar outro Porque eu perdi a senha do outro Fiquei fazendo como louca Eu esqueci, né Mas eu fiz outro, vamos lá Vamos ela, né Que merda Tá carregando Demora Mas ensinar a jogar Mais ou menos aqui, né? Beleza Galera, algumas vezes Vai ter uma pessoa gravando comigo Mas sem Skype, galera Ela não tem Skype Ela não tem Skype Mas ela vai fazer uns vídeos comigo E vou ficar falando com ela no telefone Beleza meu personagem tá transparente, como vocês estão vendo. Aqui tá transparente. Ela vai voltar ao normal. Vixe, velho, que, que merda é um de bugagem velho. Beleza, vamos voltar aqui. Galera, vou novamente. Aquelas pessoas que não sabem nada. Vou falar novamente nunca aperta nesses programinhas x tá bom beleza vamos voltar né Mais lugar beleza aí galera eu vou comprar nova, eu vou vestir minha personagem aqui e já volto olá, olá galerinha voltamos eu terminei aqui, né? Vixei a nossa personagem, legal, né? Nossa personagem tá... Vou até falar um oi. Personagem, fala por favor. Oi pra galerinha, vai? Vamos lá, fala aí, galera. Fala aí. Aí, ela falou. Valeu, Rafaela. Agora eu mudei de nome, galera, porque eu perdi aqui, lembra? Era Rafaela 98, você pode me procurar aí que eu vou, vou deixar me procurar beleza, vambora vamos, hum, hum, vamos conhecer gente para ser sua amiga Rafaela você não pode Rafaela não pode Rafaela então beleza vamos lá, das poderosas galera Vamos na balada do show das poderosas. Vamos lá, galerinha, voltamos. <risos> eu coloquei o vídeo para vocês verem, né? Se é aquelas pessoas que não conheçam o show das poderosas, eu coloquei, beleza? Né? Vamos lá, uma pessoa me pediu de amizade aqui. Eu acho que eu não sei quem foi. <risos> Tem que procurar Ah, galera Eu vou me vestir com aquele cara ali Né? Vamos hum? Vamos se vestir com aquele cara ali? Vamos lá se vestir então, galera <risos> Já sabe o que eu quero, né? <risos> Contadeza, né? Galera, eu sou muito esperta Eu... <risos> eu sempre... Sempre, sempre, sempre Pego. Até minha amiga falou, pô, você pegou aquela que. Então, beleza, mas eu sou muito pegadora, galera. Mas eu namoro sério. É, namoro sério. Beleza, vamos lá. Vamos se vestir igual a ele, né? Uhum, uhum, uhum. Acho que fizeram muito som aí, galera. Desculpa. <risos> É porque eu bati aqui no microfone Sem querer. Não foi legal, eu sei que não foi legal Vambora Colocar isso, oh, não Isso aqui Vamos o que mais? que mais que ele, ele veste Tia que mais que ele veste Bixi, e agora? Ah, ele Tem uma cor de pele, galera tem uma cor de pele bem escurinha. É, tipo assim, escurinha. Também usa... Brinco. Ah, não importa, eu acho bonito. Ela é bem... Né? Bem legal. Eu acho bem... Buríssimo, com gosto. <risos> Eu tava cantando aqui, show dos poderosos, eu amo galera Show hum, Esqueci de, do chinelo Pra parecer igual a ele, né galera Vamos lá, eu vou fazer um, um vídeo, talvez longo, talvez curto, vamos ver aqui né O que que vai dar Não dão tudo bem, né? Ixi, não responde Caramba tá falando é que, que isso, bicho. Vamos perguntar se ela e se ele gostaria de ter uma. Vamos perguntar se ele gostaria. Olha, tá perguntando. Olha, ela tá me dando. Não, não sei. Não gosta de mim. Vamos lá, vamos perguntar, né? Vamos perguntar ele, né? Vamos lá perguntar, né? Quem sabe, né? Vamos dar um obrigado, né? Três aqui, né? É. Não deu certo. Que merda. Aí, perguntamos, galera. Vamos lá? Um lá, vamos lá. Se ele vai responder? Ó, vou esperar mais um dia. Eu vou falar também tá Vou me perguntar aqui Que ela que foi com ela né uhum. Bicho é guri Perguntar por quê, amiga? Perguntar por quê, né? Bem... Meu... Onde que a Orelha vai? Vamos perguntar pra ela, ou perguntar pra ela? me que merda é essa galera e ai odeio isso como acontece Sussurrando, ah, será que eles não querem conversa? Hum. Deixa eu perguntar aqui. Pode ficar, eu perguntei assim, né? Porque ela não é minha, né? Então perguntei pra ele. Eu falei sim, né, galera? Eu quero meu primeiro vídeo eu quero mesmo lá? não hum. felicidade assim hum, hum, hum. não acredito prechar nisso aqui né Kaka, galera galera eu, eu tô namorando yes beleza no hobby né galera não. beleza né estou me vestido assim então Vou me vestir igual ele. Esqueci de uma gravata dele aqui. Rosa, muito chique, né? Vamos lá. Não vamos deixar com simpatia, não. Vamos vestir essa gravata com com orgulho. Perguntei assim, não, que é namorado, né? Quando nós vamos para o cinema, aí você faz sinalzinho, né? KK, deu um KKK, né? Beleza, né? é amor, qual que é o código para andar de trás? Não tô perguntando, né? Que não sei. Nossa, a rosa dele é mais escuro, galera. Beleza Agora Vou trocar de roupa Porque tá com uma cor diferente, né Beleza, vamos lá Vamos lá trocar um, Uma roupinha bem legal, né, galera Só pra Colocar uma cor mais sorte O dele é mais sorte, galera Que raiva, né é uma sorte que eu já sabia Tinha que ser forte Sabia que já ia ser forte Ele é muito forte é, é um troll, tá? Troll Eu tô falando meio baixo Porque tem um monte de gente Dormindo aqui em casa, né? E estou passando a noite Aqui no PC a maioria, né? Passou a noite no PC, né? Pra deixar troll, né? Aff. Aí, galera, eu também vou deixar na descrição um link desse site. Hum. O link também... O link também do canal do meu amigo, se inscreverem né, também. Talvez eu participar dos vídeos dele. <risos> e... Também tenha muita sorte aí, galera De achar uma namorado aqui no Porque o vídeo tá sendo muito longo, né? E eu não quero deixar o vídeo longo pra deixar vocês cansados Tipo, ai, tô muito cansada de ficar ouvindo coisas Aí você vai lá Então, aí eu vou parar esse vídeo agora, né? Pra deixar mais assim, pra ser mais esperto coisas, né? Hum. Vou falar que vou... Vou sair. Amor, eu vou sair, amor. O meu... Só pra ter uma desculpinha Então galera, valeu por assistir o vídeo hum, Inscreva aí no meu canal para ver mais séries de Rableta e Sims, Minecraft E valeu